Em 40 idiomas. Foi escrito em 1997. Um pai rico e um pai pobre. Um dos principais livros para quem quer aprender o valor do dinheiro e, na minha opinião, é um livro muito bom, porque ele fala que o sonho de todo ou quase todo mundo é estudar 12 anos e entrar na faculdade, se formar, trabalhar uma vida inteira. Detalhe: todo o tempo recebendo o um mesmo valor e se aposentar. Mas lembrando, não mereço a escola, até porque eu estudo e quero sim fazer uma, uma faculdade. Mas por que, pelo menos, no ensino médio, ao invés de química ou física, não dão aula de educação financeira ou de primeiros socorros? Porque, pensa, de todos os adolescentes, crianças que no futuro vai usar ou usa o dinheiro de nós, mesmo? como desde os 13 até os 30 anos, com emprego e salário, podemos criar caminhos diferente através da educação financeira, sabe? Investindo em fundos imobiliários, de juretes, CBD, etc. E, para o gorrer tem um destrapeçamento que se uma pessoa pobre, pobre. E quando o Robert Kelsak percebeu isso, ele deu um encontro de sucesso financeiro. Ele fez um resumo breve das lições de sua vida no famoso livro Pai Rico e Pai Pobre. Outro relato sua infância sobre influência dos filhos fraternas. Seu pai biológico e o pai de sua amigo Era muito mãe. inteligente, tinha PHD e sempre foi o mais excelente da, da sua escola. Já o outro foi o oposto. Nem chegou concluindo o ensino no médio. Mas eles queriam ou não? Foram bem seguidos. Cinco trabalharam e juntaram um bom dinheiro ao longo de suas vidas. Mas o pai biológico precisava de dificuldades. E o outro era o homem mais rico do AVI. E os dois tinham mentes muito diferentes do dinheiro. Então, ele ouvia os dois e pensava no que falavam. Pensar sobre os dois se tornou algo bom depois de um tempo. Aprendeu a pensar por ele mesmo tornar decisões de que favoreciam o que falava. Não tem como comprar isso. Já o outro pedia que falasse isso. Ele pedia que pensasse como posso, ou o que eu faço para comprar isso? O seu pai dizia que se estiver na sua cabeça de que não pode ou não tem como comprar algo, sua cabeça não roda. Então certo é fazer uma pergunta, que pense se favor de planejar em como tratamento. Não é para comprar coisas, mas nos é auto-treinar mentalmente. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Posso continuar amanhã. Tchau!